Da Semana Internacional Acessibilidade e Cultura Nós tivemos aqui diversos palestrantes né, De âmbito internacional E aqui eu estou com a Secretária de Cultura do Rio A Eva Rosenthal, né, Eva? Que participou dessa abertura Dessa semana super importante Para discutir a questão da acessibilidade é, Eva, o que, que se destaca em relação à importância Do evento desse tipo no Rio de Janeiro Sobretudo nesse período de Paralimpíada? Bom, em primeiro lugar, Chico foi uma abertura não com palestrantes quaisquer, as pessoas que estavam aqui representavam seus países era uma representação institucional, da mesma forma que eu, como secretária de cultura do estado, estava representando o estado do Rio de Janeiro, então é um evento internacional que não foi eles não foram tão somente convidados, eles participaram é, da elaboração do conceito no convite de algumas personalidades porque é uma semana em que eu convido a todos para virem aqui na Biblioteca Parque do Estado, na Presidente Vargas e também em Manguinhos, porque nós teremos várias discussões, vários debates e também apresentações artísticas. Eu acho que é fundamental nós aproveitarmos esse momento, que é um momento único, para enfrentarmos essa grande questão, que é a questão. Desse país que não olha para o seu diferente Não inclui o deficiente A cidade, o estado, o país é muito excludente né? Nós temos visto isso A gente convive com isso no dia a dia E nós temos que parar de achar que isso é normal Porque isso não é normal né? Nós temos que ter um cuidado E olhar para o outro de uma forma acolhedora Nós temos que ser um país acolhedor de fato, de direito. Secretária, parece ter sido também bastante representativo né, o fato da abertura ser aqui na Biblioteca Parque, né, na Presidente Vargas, fato que os palestrantes destacaram bastante pelo fato da biblioteca ter um, um panorama de acessibilidade mais, mais organizado, digamos assim, em frente aos outros instrumentos culturais. Né? O que, que isso representa em relação à própria, à própria imagem da Biblioteca Parque e das bibliotecas de modo em geral no estado do Rio? A biblioteca parque, o conceito de biblioteca parque, ela inclui na sua essência ser totalmente acessível. E totalmente acessível não tem a ver com rampa. Né? As pessoas acham que ah, é acessível, tem rampa, tem elevador. Não, né? ela é acessível porque ela permite àqueles que têm deficiência visual, dificuldade de audição, enfim tem condições de ter acesso às peças de teatro, aos livros, aos DVDs, à arte, à cultura, como outros quaisquer. É isso que é, de fato, acessibilidade. E essa biblioteca foi pensada de uma forma muito cuidadosa. Afinal de contas, a biblioteca foi pensada pela equipe da Secretaria de Cultura e teve o total apoio, obviamente, do governo, porque teve um custo. Né? Custa mais caro. Né? Você incluir, custa. Mas um custo financeiro é nada diante do retorno que você tem de civilidade. Então, infelizmente, a Biblioteca Parque Estadual é um exemplo, mas não é, é uma exceção. Ela não é a regra. Infelizmente não é à toa que foi feita aqui. É, isso é uma demonstração de que nós podemos construir espaços completamente acessíveis e que nós devemos perseguir esse desafio. Secretaria, para finalizar, né, a questão da acessibilidade parece também não uma coisa apenas relacionada à questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas para a população de modo em geral. Como enfrentar esse problema da escassez de bibliotecas, sobretudo aqui no estado do Rio, que é um estado com uma enorme deficiência, só para constar, né, pelos dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, né, é uma biblioteca para cada 110 mil habitantes no estado do Rio. Como tentar resolver esse problema, sobretudo frente a essa crise que o Brasil vem passando? Eu acho realmente que é um desafio que nós temos que enfrentar de uma forma muito severa. Na Secretaria de Cultura nós temos um programa, como você disse, da crise que o país atravessa, que o Estado atravessa, um programa de parceria público-privada para a construção de 10 bibliotecas-parque na Baixada e no interior do Estado. E aí nós realmente acreditamos que vamos conseguir avançar até o final dessa gestão. Porque realmente a carência é enorme. E como se fala assim, é, a gente tem que ter prioridades. Sem educação é barbárie. Então, o nós. E educação não significa só sala de aula. A biblioteca é um lugar de encontro. Né? Nada como você ter um lugar onde as famílias se encontram, onde pessoas de todos os credos, religiões, gêneros, raças, onde a diferença está lá reunida. Esse é o espaço. Perfeito secretário, a gente finaliza então né, convidando todos a participarem da Semana Internacional Acessibilidade e Cultura que acontece de 9 a 15 né, desse mês aqui no Rio de Janeiro. Até. A...